Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Chá com Alvinho. A nossa convidada de hoje, como vocês podem ver, é a dona Gil, que tem 22 anos, mora em São Paulo e é a melhor servulo. Seja muito bem-vinda, Tudo bom? Tá boa? Quer dizer, podia estar melhor um pouquinho, né, amiga? Podia estar melhor. Mas eu tô superando, entendeu? A tristeza. Eu tava pior ontem. <risos> Ai, quase, né? Barrada da Sim Sim por uma... Uma... Uma eliminação. É. E a minha melhor colocação em jogos, assim, de todos que eu já joguei, foi sair no F7. Eu tava esperando me superar, sabe? Pelo menos um F6 ali. Ah, é, mas... que dó. Bom, vamos entender como é que isso tudo aconteceu? Mas antes da gente entender... É, como foi a trajetória da Giovana, já deixa seu like no vídeo é, se inscreve no canal ativa o sininho para receber as notificações e vem com a gente pra gente contar essa história. Gente, essa plaquinha que vocês viram no começo do vídeo eu tinha feito ela todo bonitinho pro, pra entrevista com a, com a Lia também só que ela ficou atrás de mim e na hora de cortar, né, de dividir a tela não apareceu então eu mostrei pra vocês, que eu não criei isso à toa e agora vou ficar mostrando todo chá no começo, porque eu não sou obrigado. Gil, é, eu queria começar conversando sobre uma coisa que você já até falou, assim. É, você era uma daquelas novatas não tão novatas assim, né? É, conta pra gente um pouquinho da sua trajetória, quais outros jogos você já jogou e como é que você veio parar no VD e por que, que você decidiu jogar o VD agora. Eu conheci o mundo dos jogos em 2016. Na verdade, um pouco antes. Eu conheci quando o Rodrigo começou a jogar, porque ele namorava morava na mesma casa que eu. E aí eu acompanhava ele nas provas. Para Mas... quem, não... quem ela está falando, gente, Rodrigo é o Rodrigo Servulo, irmão da Giovana. Jogou o VD aqui, já quis estar com ele duas vezes. Ele jogou Romênia e depois o Bali All Stars. E ele é irmão da, da Giovana. Por isso que eu brinquei que ela é a melhor Servulo, porque o Rodrigo é péssimo. Mentira. Ele é ótimo, gente. Amorzinho. É, então, aí eu conheci quando ele começou a jogar, que eu acho que foi lá em 2015, não tenho certeza. E... Só que eu nunca tinha pensado em jogar. Aí, em 2016, eu joguei The Tower, que é um jogo que o Rodrigo modera. E foi uma época na minha vida em que estava tudo o caos. Eu não devia ter, na verdade, me, me proposto a jogar nesse momento. E aí não consegui dar o meu melhor, saí bem no começo, não fui uma das primeiras, mas acho que eu fui, assim, a quarta ou a quinta eliminada, e não, não mergulhei tanto quanto eu gostaria. Aí eu fiquei um tempo longe, é, joguei um Fast, porque em, acho que foi em 2017 que eu joguei o Fast, ou, ou 18, não tenho certeza, que tava conversando com o Rodrigo, falei, ah, tô com vontade de jogar alguma coisa de novo, eu jogo um Fast, que é um dia só, mais rápido, uma noite, e... Acho que vai ser mais fácil. Aí eu joguei, gostei bastante, foi quando eu cheguei no, meu, no Sim Sim. E aí eu saí, mas foi uh, onde eu cheguei mais longe, eu acho. Foi uma experiência muito legal, porque é uma, pra quem nunca jogou um fest, eu super sugiro, porque é uma madrugada zona, mas é muito legal, assim. É, acho que eu fui dormir às seis da manhã e eu não queria dormir. Eu saí, eu fiquei até o final vendo, ganhando, tipo, o FTC. Então foi bem legal. E aí depois eu joguei até TW. Que... na temporada de Catalunha e saí na... antes da Merge uh, e aí vim pro VD, resolvi jogar o VD porque eu acompanhei Romênia e Bali eu acompanhei um pouquinho de Serra Leoa mas não quando tava acontecendo eu acompanhei pós e eu acompanhei um pouquinho de Coreia Pós também para poder acompanhar Bali com propriedade e aí Entendi. eu <risos> Eu achei muito legal o VD porque ele é bem diferente dos outros jogos. Aí eu queria experimentar a sensação de estar dentro desse jogo. Em que sentido? O que você acha que o VD tem de, de, de particular? Assim? Ah, eu acho que o chá, por si só, já é algo muito diferente e traz uma dinâmica diferente para o jogo. É, e assim, eu acompanhei muito, por exemplo, na primeira temporada que teve o chá, que foi a Romênia, que o Rodrigo estava jogando, e aí saiu um chá, nosso jogo dava uma reviravolta. E é uma coisa que não tem nos outros, e é um aspecto legal. Acho que também tem muito das provas do VD, chega um pouco mais perto de, do TW, mas ainda tem um, um aspecto um pouco diferente. E, e as twists, acho que são um pouco diferentes também. Cada, um, cada temporada tem uma, uma dinâmica muito diferente. Que tem a ver com, com o tema da temporada, né? Isso é bem legal. Isso. É como se você entrasse realmente dentro da temática, assim, né? Sim, total. É, e, e acho que a imersão também é muito grande, né? Mas isso eu acho que todo survivor maior, assim, é... Quem joga, assim, quem realmente se dedica para o jogo vive uma imersão muito grande, assim, né? Que uhum. poucos jogos acabam é, tendo, assim, essa imersão. Bom, queria começar te fazendo uma... tirando uma dúvida. Quando eu entrevistei a Giovana, a outra Giovana, da Pico, ah, eu perguntei como é que eles faziam para diferenciar vocês duas no começo do jogo, né? Porque por causa do mesmo nome, ela falou que o povo chamava ela de Giovanna Gostosa. <risos> <risos> maravilhosa. De maravilhosa. E aí eu queria saber qual era o, o seu apelido, como que as pessoas faziam com você. Ah, tem muita gente que me chama de Gil com o no final, e muita gente me chama de Cervula, e a Tefão me chamava de Cervulinha. <risos> então, acho que ficava ficando um pouco mais um sobrenome ali. Os mimos de ser de uma família dos jogos, né amiga? Pois é, os mimos de ter um irmão famoso. <risos> <risos> Mas agora você é famosa também, tanto quanto, até mais. <risos> Ah, tá. Gente, eu não canso de jogar shade na Sérvulo, mas, eu, amigo, eu te amo, você sabe. É, é, que eu sei que o Sérvulo não assiste os meus chás, mas eu sei que o seu ele vai assistir. Então, estou mandando eu um recado. Eu espero que você assista. Se ele não assistir, eu vou ficar sem falar com ele, de verdade. Bem, eu apoio essa decisão. É... Amiga, vamos lá. Começo do jogo, me pareceu, na entrevista do Emanuel, ou por alguma coisa que eu li, vocês comentando depois, me pareceu, vocês foram para o primeiro CT, e o único que ela abuse foi, mas me pareceu que o Emanuel contava com você naquele momento. É... Bastante. Faz ele ficou sentido, chato, isso? acho, comigo, na verdade. A gente até conversou depois, mas acho que no momento ele ficou bem chateado comigo. Porque ele contava bastante comigo. Mas foi uma questão de circunstâncias, eu acho, assim. É, é aquela coisa, Survivor é complicado porque você pode contar muito com a pessoa e a pessoa não tá contando com você na mesma medida. Eu é. gosto muito do Manuel como pessoa, mas no jogo, na hora, por muitos motivos de coisas que aconteceram, e assim, foi uma decisão um pouco mais perto do CT, na verdade, eu não achei que era uma boa. Então... Manter... Sim. Acabou que quer dizer que você estava priorizando a aliança com outras pessoas que não eram Emmanuel naquele momento. Foram Exatamente. essas pessoas que te traíram ontem? Uma sim. A outra pessoa que me traiu ontem, na minha percepção, pelo menos agora, é uma pessoa que na época não estava próxima de mim. Eu me aproximei mais tarde no jogo. <risos> Muito, bem. Muito bem. Bom, é, durante a tribal, é, era muito difícil para a plateia ler a Labuse porque vocês não iam para os CTs nunca né? então a gente não sabia como é estava funcionando a tribo e o Matheus, pelo que pareceu para a gente que estava acompanhando é, não era uma pessoa muito bem posicionada dentro da Labuse é, você, eu acredito que você tinha relações melhores como é que a Labuse estava funcionando durante a fase tribal, como que tava Existiam alianças claras, as pessoas sabiam quem tava com quem. Como é que você enxergava isso? Eu acho que tinham alianças claras, sim. É complicado, porque para a plateia é confuso, para a gente não para para CT, mas para mim também. Porque, queira ou não queira, a gente chegou na de sem testar alianças. A gente não chegou a testar confianças, o que é difícil. Porque aí você tem que testar num ponto do jogo em que é muito mais... decisório, digamos. Sim, e... não, e é isso, né ir pra, pra merge com a tribo quase completa tem o bônus e tem o ônus né, assim, você Sim. vai pra merge confiando em pessoas que você não sabe se estão exatamente com você, né é, é, exatamente isso tudo <risos> é, acho que foi esse, aliás, meu erro erro num, num, em certo ponto, né porque não é tão controlável também pra mim o fato da gente não ter ido pra CT antes Sim. mas eu ah. acho que tipo as alianças claras, sim. É, eu acho que essa leitura do Matheus não está bem posicionada era uma leitura que, até nos votos em que o Matheus saiu, dá para ler que era real. E acho que isso era uma coisa unânime na tribo. No resto, eu acho que as alianças foram mudando. Eu acho que se a gente tivesse ido para o CT mais vezes durante a tribo, talvez a ordem de eliminação que está que acontecendo da Labuse, que vai acontecer até o FTC, fosse diferente. Porque eu acho que as alianças se mudaram em certo ponto do jogo. Então, como a gente não ia para a CT, as pessoas começaram a ficar um pouco mais seguras, eu acho, e as, as relações foram dando uma modificada. Você Mas acredita... tinha ah. Claro. Você, você acredita que vão, que vão três Labuse para final? Eu. não sei. Eu acho que, assim. Se eu estivesse no jogo, esse era o meu plano. Sendo bem sincera com você, meu plano era ir com o Labuse porque é um júri de maioria cálico. Pelo menos essas primeiras pessoas que estão dentro do júri. E não... É maioria cálico, mais o Matheus, que eu sinto e acho que tem algumas dores com a Labuse. É, justificáveis as dores dele também. Mas... Então, eu não arriscaria ir com um dos meninos pra, pra final. Até porque os meninos têm um jogo bem legal para defender. Mas, não sei dizer... Não sei dizer se todo mundo tem essa mesma visão que eu. Ah, olha só, é, durante a passagem da, da Calico pela, pelo Chá, que já passaram vários, né? É, <risos> é, a, eles tinham a leitura de que eles estavam indo para todos os CTs, não por serem ruins em prova, mas porque vocês eram muito bons. Você concorda com essa leitura? Ou você acha que eles eram ruins mesmo? Não, eu acho que era porque a Labuse teve uma divisão de gente muito boa em prova mesmo. Assim, de modo geral, as nossas provas tiveram... Acho que todo mundo ajudou em todas, na verdade, assim. É, acho que o Matheus talvez se distanciou porque ele era o que menos ajudou, mas acho que teve provas em que todo mundo teve um papel importante e cada um tinha uma habilidade muito clara, sabe? Então, na hora de dividir, eu acho que isso ficou claro pra gente logo no começo. E aí, por exemplo, o Lucas, naquela de duelos, ter ficado com o de montar as, as imagens, foi uma decisão super certeira, porque, por exemplo, se eu tivesse ido para lá, a gente teria perdido, porque eu não ia ter conseguido. Então, acho que foi uma, uma, rápida, uma rapidez em entender qual era a melhor habilidade ali de cada um dentro da tribo. Sim. É, é, e, ai, Gio, eu vou ter que te pedir um segundo de licença junto com a plateia, porque ah, começou tá? a chover horrores aqui. E eu vou só fechar a janela. Esse tempo, né, gente? Nossa, maluco. Eu saí de casa hoje, achando que estava mó solzão, e o solzão ia ficar o dia inteiro. Aí passei muito frio a tarde toda. Não, Não é. aqui até que fez um dia bonito. Olha a gente ter diversando completamente, né? Mas aqui em Juiz de Fora fez um dia lindo. Só que agora começou a chover. Porque Juiz de Fora é assim. Bom, é, voltando então. É, na oportunidade do motim Hoje, olhando para tudo que aconteceu Olhando para a saída do Matheus Para a sua saída Você acha que poderia ter sido Uma uma oportunidade interessante Para alguém da Labuse ter ter motinado Ou não fazia sentido Porque vocês estavam ganhando todas as provas Eu acho que talvez fosse uma oportunidade legal para o Matheus Só Eu Acho que o resto da Labuse É tinha raízes melhores na Labuse do que na Cálico. Sim. Minha e e você, você acha que o Matheus poderia ter ter criado conexões mais fortes lá na, na Cálico, se ele tivesse ido? Eu acho. Mas, assim, difícil dizer também, né? Porque. É, ele mesmo falou no, no chá dele que ele tinha mais conexão com, com a Cálico. Uhum. Eu não consigo entender. Como é que as pessoas que estão sentindo que estão na merda, na tribo, não motinam? Tudo que eu queria era o um motim quando eu, tava, quando eu tô em minoria. Eu também não consigo entender, porque eu acho que eu, moti... eu motinaria no lugar dele. <risos> Aliás, assim? a gente tava tente que aí a gente ia receber a Joana e perder ele. Pelo menos eu tava, e foi um assunto bem forte no período do motim. Mas, no fim, a gente não recebeu ninguém. Tá. Ah. Mas o que que acontece? Por que que você acha que o Matheus não conseguiu se conectar bem com, com o pessoal da tribo? Eu acho que a saída do Emanuel abalou bastante ele. Assim, eu tinha um F3 com o Emanuel e o Matheus. Vou falar Aham. que ambos saíram do jogo e eu também, e acho que não impacta ninguém isso. É, e era um F3 que eu acho que era muito real pro Matheus, sabe? E aí, com a gente indo o primeiro CT e tirando o Emanuel, é, eu acho que balançou um pouco e, e o social dele já era um pouco ruim com a gente logo no começo, assim, o social maior dele era comigo e com o Emanuel com o Emanuel saindo, o social dele melhor ficou comigo acho que ele tentou ali fazer um social um pouco com algumas outras pessoas da, da tribo mas num ponto em que já não tinha mais tanta abertura porque muita aliança já tinha se formado então acho que ele demorou um pouco para se abrir tá. Muito bem, falando nisso Chegamos na fusão com sete de vocês e quatro calicos Como é que foi a recepção? Como é que foi a fusão? Vocês decidiram mesmo que vocês iam fechar as portas para o pessoal da Calico e tentar exterminar eles? Como é que foi a conversa na Labuse nesse momento em que chega na fusão com a calico e Minori? Tá. No dia que literalmente saiu a fusão, foi um dia mega caótico para mim no trabalho e eu fiquei um pouco fora do WhatsApp, demorei para responder apareci à noite só então eu nem falei com os cálicos direito nesse primeiro dia falei com eles mais tarde na, na, na Merge mas, mas a gente já tinha um grupo logo depois da Merge que era um grupo de labuses e a ideia era vamos ficar juntos que a gente consegue mais juntos então sim, isso aconteceu a gente teve essa ideia eu não sei o quanto eu posso falar sem estragar jogo de ninguém mas é, que não é uma coisa que eu quero fazer eu confio, no seu bom senso. eu confio no seu bom senso se vazar alguma coisinha não tem problema não <risos> tá bom eu vou tentar não trabalhar o jogo de ninguém desculpa se eu atrapalhar gente eu gosto de todos vocês mas enfim é... a gente tinha e era uma ideia no começo mas eu acho que todo mundo ali sabia que essa ideia era insustentável porque se a gente queria fazer algum move em algum momento e que é necessário ia ter que trazer algum dos cálicos com a gente então, eu acho que todo mundo sabia que era insustentável, tanto que os movimentos começaram a acontecer depois da saída da Lia. E eu acho que de todos os lados. De tentar trazer o Joselinhas e o Bibito como números. É, e alianças mais próximas. E que levou a minha saída. <risos> que podia ter levado potencialmente a do Vitor também. Então, é, eu acho que o fato da gente ter tido só um voto no Bibito nesse... nesse... Nesse CT diz muita coisa, ele diz sobre como era realmente sustentável para todo mundo. Muito bem, olha só, é... ah, os calicos eles falavam muito, e o Matheus também falou isso, que existiam cabeças na Labuse e que as pessoas que não eram as cabeças talvez não estivessem percebendo que nada ia acontecer com as cabeças. Você concorda com essa visão? Ou você acha que as pessoas sabem quem está dominando o jogo e estão esperando a hora certa para fazer alguma coisa? Ou decidiram ser cadelas mesmo? Qual que é a sua visão sobre isso, sobre essa história? Eu acho que todos são, de certa forma, cabeças. Todos os labus estão no momento, na minha opinião, são cabeças, em certo ponto. O que eu acho é que existem pessoas que dominam mais e que estão montando um jogo muito forte. É, mas eu acho que é perceptível para todo mundo que essas pessoas estão montando um jogo muito forte se elas vão ter número vontade e momento para tirar essas pessoas eu não sei uh, até porque assim, eu não me considerava uma dessas pessoas que estavam montando um, um jogo muito bom e apareceu a oportunidade de tirar alguém que na minha opinião estava montando um jogo melhor antes de me tirar e que eu acho que teria sido uma escolha mas, assim, se aproveitar uhum. do número para garantir a saída daquela pessoa, sabe? Mas, então, eu não sei, porque essas pessoas que, na minha opinião, são mais majoritárias são pessoas social muito bom, Acho que talvez são pessoas com o melhor social dentro do jogo, no momento. Entendi. Bom, você não assistiu ainda, porque ainda não saiu, porque estou esperando o desenho, mas eu já gravei com a Lia. E no chá da Lia, ela falou, ela falou um pouquinho do, do seu social, que você era uma das pessoas que ela não conseguia fazer social, que você não respondia nunca, etc. Foi uma estratégia sua? Teve a ver com o seu trabalho? Foi um pouco as duas coisas? Ou era especificamente uma coisa com a Lia que você não queria fazer social? Foi uma junção de três coisas. Primeira coisa, o meu trabalho, porque foi uma semana horrível, que uma semana em que Teve, alagamento do posto elevador do meu trabalho, teve, minha chefe de férias, teve muitas coisas. É, daí foi uma junção de também um pouquinho de estratégia, porque não era um momento em que eu queria estar muito vinculada a nenhum cálico, é, por alguns motivos, dentro do grupo da Labuse, que eu achava que ia poder ser ruim. E Mas, por outro lado, quando eu me permiti me abrir para os cálicos, é, foi um dia em que eu, eu foquei minha noite em falar com os três. Com a Lia, o Janias e o Bibito. E eu não senti abertura com a Lia. Assim, é até uma coisa que depois eu quero falar com ela melhor. Mas eu não senti abertura nenhuma. Enquanto com o Josanias e o Bibito eu com, realmente mantive uma conversa e consegui falar melhor. Com a Lia, não muito. Então, acho que foi uma junção de três pontos. Mas nada, assim, de não querer jogar com ela. É, na verdade, as eu ter votado nela quando ela saiu tinha mais a ver com o outro sentido que ela não queria jogar comigo, entendeu? Entendi. É, foi uma coisa circunstancial. E, e assim, não foi com os Calico você tentou e não uhum. sentiu o que rolou ali naquele momento com ela. Isso. Até porque ah. eu queria muito jogar com um dos calicos. Essa era a minha ideia para esse CT no qual eu saí, na verdade. Muito bem. E aí, como é que se desenha a sua eliminação, então? Ahn. Uh... Eu acho que ela começa a se desenhar na saída da Lia. Hum. Então a Lia saiu, as pessoas começaram a se movimentar, porque eu acho que bateu que em algum momento a gente ia ter que começar a se votar. É... Eu tinha um nome que eu gostaria que tivesse saído no meu lugar <risos> e eu comecei a tentar levar esse nome. Mas, por outro lado, eu acho que outras pessoas também tinham outros nomes. Uh, na... na manhã da quinta, eu vou tentar falar sem falar muito, mas eu é... ganhei uma... algo que eu podia dar para alguém dentro do jogo, por ter ganhado a última prova. E aí eu fiz uma escolha de dar para uma pessoa específica, porque o meu plano era... Transformar essa pessoa em um possível F2. Porque eu joguei esse jogo inteiro sem nenhum F2. Eu tinha vários F3, F4, mas eu não tinha ninguém que eu falasse. Que eu literalmente usei as palavras, quero ir com você para FTC, que é uma coisa que eu nunca fiz. Todos os outros jogos eu tinha alguém. Esse eu não tinha ninguém que eu confiasse 100% e tava comigo. E eu queria transformar essa pessoa no meu F2. Porque eu achava que era uma boa ideia ir com ele para final. Com ele ou ela. E. Eu tô errada de confiar. Eu acho, porque a pessoa, eu acho que ela teve muita voz na minha saída. Além de outras pessoas também, não só essa, mas... Oh. Então você acha que a pessoa que você tentou escolher, você acha que você teve nesse momento um erro de leitura da pessoa que você escolheu? Acho que eu tive um grande erro de leitura. Eu acho que eu devia ter escolhido outra pessoa e na hora eu até fiquei na dúvida entre duas pessoas para dar essa coisa e para escolher como alguém para ir com a final com e uh, eu devia ter escolhido a outra pessoa, na verdade então eu acho que eu, você vai fazer a pergunta depois do que eu me arrependo mas eu já adianto que é isso Putz, porque... e você acha que se tivesse sido a outra pessoa poderia ter dado, ter dado bom? eu acho que ia ter que ser um combo, que ser eu ter escolhido a outra pessoa e eu ter lido que um outro nome, que não é nenhuma dessas duas pessoas é, na verdade estava querendo me mirar porque é uma pessoa que é muito, passa bastante confiança, assim, sabe? No que fala. Uhum. Então eu, eu caí feito um patinho, porque <risos> passou muita confiança. E o nome que você estava querendo eliminar no seu lugar? Você acha que não rolou por quê? Porque essa pessoa está muito bem articulada? Porque as pessoas não veem ela como uma ameaça muito grande? Qual que você acha que é o fator principal? Faltou número, porque tipo, quem eu votei foi o Victor e eu queria que o Vitor saísse, porque eu achava que o Vitor era uma grande ameaça para mim. Uh, eu gosto muito do Vitor, e aliás, é uma das pessoas com quem eu mais falei no jogo no começo, e tem um carinho gigantesco, ele me moderou no The Tower, ele modera com o Rodrigo, mas não achava que no jogo ele era, achava que era uma ameaça. E eu acho que tem mais gente que enxergava ele assim, porque ele recebeu mais votos do que só o meu. Só que faltou número, então acho que faltou um pouco mais de empenho em dar segurança para as pessoas e puxá-las comigo. Importante, né? Assim, número é uma coisa que é um pouco importante nesse jogo, né? Um só, é importante. Aqui. E deixa eu te falar uma coisa, e o que você acha que a gente pode esperar agora dessa reta final? Você acha que vai ser uma reta final com muitas reviravoltas? Você acha que as pessoas vão tentar se consolidar agora com alianças pequenas para levar pessoas para a final? Como que você vê as possibilidades de, do que pode acontecer daqui para frente agora? Eu acho que já está começando a lógica de pensamento de quem eu quero numa final comigo. Tipo, bem que nem Big Brother, entendeu? Quem quer é meu, meu FTC ideal? Eu acho que já começou essa lógica. <risos> e eu acho que a gente... Eu acho que deve ter bastante reviravolta. Porque eu acho que agora está um momento em que as pessoas... Acho que vai ser é o momento em que vai começar a ter mais flips, que é uma coisa que a gente não teve muito no jogo até o momento. Pelo menos, não na minha perspectiva, a Labuse, talvez na Cali que eu tivesse tido muito. Mas acho que hora a gente vai começar a ver um pouco mais a Labuse jogando, porque queira ou não queira, a gente não jogou tanto em termos de fazer flips e grandes estratégias. Tipo, a gente não teve isso. Não então, acho que agora até esse é, não precisava. A gente tinha dois Easy Volts, que era a Nico e depois o, o Matheus, então a gente se manteve seguro, de certa forma. É... Então acho que agora a gente vai ver um pouco mais os Labuzzi jogando, e que são pessoas que eu acho que tem um, um é... grande potencial Você O CT mais movimentado mesmo da Labuzzi foi o. Quer dizer, não que a. Quer dizer, a Labuzi mesmo só passou por um CT, né? Que foi o do Emanuel. Esse foi bem movimentado, né? Esse foi o CT que foi um blind, que as pessoas tentaram, o Emanuel tentou se articular, né, para eliminar, mas durante a fusão, até esse momento, pelo menos, assim, foi acontecendo o que se imaginava que fosse acontecer, né? Exatamente. E, tipo, eu acho que muito do porquê esse CT, na verdade, foi, foi o, o caos, tem mais a ver com o fato da Renata, na verdade, que... Alguém falou que era furacão Renata, acho que foi o Vitor. E, e realmente, ela foi um furacãozinho dentro da Luzi, ah! que causou estrago. Mas que como a gente não foi para o CT, a gente conseguiu curar o estrago que ela causou, entendeu? Acho que se a gente tivesse ido para o CT mais vezes, talvez a gente tivesse visto um pouco mais de causa pela tal Poxa! <risos> para um CTzinho é ter sido crocante, eu ia gostar de ver. É, vamos ver, então, o que que acontece. Os poderes que ainda estão em jogo, que ainda podem ser usados. As pessoas que estão no jogo sabem com quem estão os poderes? Eu acho que tem alguns que sim. Não todos, talvez. Mas eu acho que tem fortes indícios de quem tem alguns, assim. Uhum. É... Porque os poderes também... Tá, é uma temporada também com muitos poderes, né? E, e eles Posso... podem... <risos> e tá na hora né, deles começarem a aparecer. Então, é, eu acho que a gente deve ver alguns por aí, sim. Eu tenho essa impressão. Bem, tá certo. Então, você já adiantou, né? O, a Giovana também. Você vai também no Encontrão, um, né? Eu tô pensando, mas eu acho que sim. Quero Vamos. ir. Giovana já foi encontrar Encontrão. Um. Fala um pouquinho como é que foi sua experiência. Você gostou de... Ah, legal. Gostei bastante. E, e é muito engraçado porque, assim, tem gente muito diferente. Mas, de alguma forma, as coisas funcionam muito, assim. se então, você fala com as pessoas e bate. Porque, mesmo sendo muito diferente, tendo uma vida completamente diferente, não sei, tem alguma coisa que conecta. Sim. <risos> então, eu gostei bastante e... É uma, é, e uma, assim, é uma sensação de comunidade mesmo, né? É, é muito uma sensação de comunidade. E, por exemplo, o TW, que foi o outro jogo que eu joguei, e eu fui pro, pro Encontrão, um pouco depois do TW. E lá foi em que eu não criei tanto vínculo. Eu, nesse eu criei mais vínculos durante o jogo. Mas as pessoas que eu vi ao vivo ali, nossa, eu criei vínculo no Encontrão, entendeu? Tem gente que eu criei um carinho gigantesco. E foi porque eu encontrei ao vivo ali no Encontrão, conversei um pouco. Então, acho que vale muito a pena. Recomendo todo mundo lá. Você acha que seus amiguinhos que estão jogando pela primeira vez, estão entrando nesse mundo, que eles têm algum motivo para ficarem preocupados de não se sentirem incluídos lá, esse tipo de coisa assim? Não nem um pouco, nem um pouco, porque tem rolê para todos os tipos de rolê então se o seu rolê é ficar bêbado, tem essa, tem essa opção se o seu rolê não é ficar bêbado, é ficar de boa sentadinha, batendo um papo, tem tem todos os rolês é, as pessoas são muito inclusivas e muito abertas e foi o que eu falei, tem todo tipo de gente então se você, lá, tem uma rodinha que não tá tendo um assunto que você gosta anda, que você vai encontrar uma rodinha que tá tendo um assunto que você gosta é porque isso. é sensacional é isso, gente. Eu vou fazer jabá agora em todos os chás até o final do, do VD, porque é para isso que eu tô aqui, é para isso que eu recebo meu salário de chaseiro. Entendeu? É... Bom, tá, mas va vamos, vamos lá. Giovanna no encontrão. Quando você estiver sentada na sua rodinha com o pessoal de Tortuga, qual vai ser a decisão da temporada que vai te assombrar? Vai ser esse poder que você, essa coisa que você deu para essa pessoa errada? vai ser essa coisa que eu dei para essa pessoa errada, que na verdade é um símbolo de ter escolhido essa pessoa com um possível F2. Eu acho que é ter escolhido essa pessoa com um F2. Eu adoro essa pessoa, ela vai saber que é ela quando eu não esse chá. Então, eu queria dizer que eu gosto muito. Eu falei para essa pessoa ontem que eu tava irritada e eu não queria conversar ontem. Eu vou conversar com você, eventualmente. Eu gosto muito de você. Mas é meu arrependimento. Muito bem. Bom, vamos para o nosso último quadro, então, Las Tortugas. Você já sabe como funciona. Você tem sete números para escolher agora. Então, escolhe para mim três números, de um a sete. Dois, uhum. seis e quatro. Josenias, Nath e Leonel. Um adjetivo para cada um e depois você vai me contar em que ordem você acha que essas pessoas vão ser eliminadas. Tá? Tá. Ah. Josenia, Marcel e Nath Josenias ah. uh, Ai, não sei uma palavra que resuma Vou usar duas, tá? Uh, carismático E estratégico Uau, potentes Dois adjetivos potentes uh, Nath Inteligente Uh, e Leonel Sorrateiro muito bem, você vai deixar no ar? quer comentar alguma coisa? Oh. <risos> vai deixar não, no ar. eu vou... Do, do Leonel eu vou deixar no ar vou comentar o Josenias e a Nath uh, Josenias eu acho que tipo da, dos cálicos que estavam na Merge. É, é o cálico que me passava mais confiança. É o cálico que eu acho que tem o melhor papo. Assim, é uma pessoa que te conversa com você bastante. É super simpático, legal. É, e eu acho que isso é muito importante nesse jogo. Então, e ele sabe fazer isso muito bem. Por isso eu usei a palavra estratégico. Acho que ele sabe com quem falar e o que falar. Nath. Gosto muito da Nath. Inteligentíssima. Acho que a Nath ela, não posso falar isso sem jogar muito alvo, eu não gostaria de jogar muito alvo, mas é, acho que a Nath tem uma visão clara do que ela está fazendo, e como ela está fazendo e com quem ela está fazendo. Vou isso. Muito bem. Isso. Ah, e a ordem de eliminação dessas três pessoas? Isso é difícil, né? Eu acho que deve ser... Josenias, não sei se Leonel antes da Nath ou Nath antes do Leonel. Eu acho que Leonel Nath, mas eu tenho minhas dúvidas. Josenias Leonel é Nath. Então o cast usa essa informação como bem entender, não é verdade? É... <risos> eu não resisto. Me pediram para falar de alvo <risos> nas pessoas Me dá. Entendeu? Fica Preciso. difícil, né, com esse quadro não Jogar alvo Gente, o nome do negócio é Alvinho Por causa de alvo, que crueldade Vocês falam fazer isso comigo E a plateia gosta também Que eu sei A plateia, mas, ama. Mas, nós plateia estamos... amava. É, mas nós estamos sendo bem comedidos Você que acompanhou de outras temporadas Você sabe que aqui em... Nossa, de Romênia era o caos As pessoas falavam tudo É, era... Um beijo, Lau, por onde ando, Lau. Nossa, o do Lau, Lau causou muito. Foi ótimo. Bom, Gil, então agora é aquele momento que se você acha que tem alguma coisa ainda para ser dita do jogo, você pode dizer. Se você acha que a gente cumpriu, passou por toda essa trajetória, você pode fazer essas suas considerações finais e mandar seu beijo de despedida para as pessoas. Ah, eu queria... Eu acho que as pessoas do jogo vão assistir que estão agora no jogo. Então, eu queria aproveitar para dizer que... Eu dei uma sumida mesmo nesse período de trabalho e tal, mas eu gostei muito de todo mundo. É, eu falei para alguém, eu não lembro agora quem, um pouco antes de eu sair, que não tinha mais voto fácil. E isso é verdade, assim. Então, não tem mais voto fácil, eu acho. Pelo menos para mim, não tinha. É, todo mundo que tá ali dentro são pessoas maravilhosas. E eu espero que eles façam o melhor do jogo e que seja um jogo... Falei pra eles que eu ia estar assistindo de pay per view. Tô assistindo. Eu espero que seja um jogo ótimo de ver. Mas todos eles são muito maravilhosos. Então eu queria dizer isso. Também queria dizer que eu amei jogar. Foi muito legal. E me deu uma, até uma vontade de jogar mais vezes mais coisas. Porque eu entrei pra jogar VD falando que essa é a última coisa que eu ia jogar. Uh, então me deu vontade de jogar mais coisas. Vou pensar com carinho em outros jogos. É... <risos> E, e é isso, eu gostei bastante. Eu, eu admito que eu fiquei um pouco chateada com a minha saída, mas é aquela coisa: você fica chateada na hora e depois você respira, é só... descansa é, acho é, e é, Acho que é um sentimento normal, né? Ninguém quer sair, né? Sim, Ainda mais. Então que eu já passou. É, é. é mais fácil de digerir quando você sabe que você tá numa situação de minoria, que você não tem os números. Quando você é, é enganado, é, dói um pouco mais mesmo, eu acho que é normal. É. Mas já estou digerindo, já tô bem melhor hoje. Eu acho que sim, a experiência foi boa, porque a maioria das pessoas termina o jogo falando assim, eu não jogo mais nada, esse jogo <risos> consumiu a minha vida, pelo amor de Deus. Se você já tá afim de jogar outras coisas, eu acho que o jogo foi muito bom para você. então mas eu acho que isso tem muito a ver com o cast. É por isso que eu comecei falando do cast. Porque assim, eu joguei outras coisas com casts que me faziam me sentir numa obrigação e muito saturada. E sabe aquela coisa de você tá vivendo a sua vida ali, jantando com um amigo e você tá pensando, nossa, eu devia estar agora no whatsapp falando com fulano e você, muda a sua vida, você não consegue fazer mais nada claro que e esse... não <risos> e esse foi um, um cast que eu não me senti assim, eu senti um jogo leve então, e que eu acho que tiveram poucas, porque também tem, tem gente que joga com muita mentira desnecessária porque óbvio que você tem que mentir, mas você não precisa mentir tudo sem motivo Semente com motivo. E eu acho que esse cast também sabe fazer isso muito bem, separar a mentira que precisa e a mentira que não precisa. Então, por isso que eu comecei falando deles. E é isso, eu queria agradecer a todo mundo e pedir desculpas para 15 pessoas que me colocaram no top 5 delas. Desculpa, flopei. Mas... Eu fui uma delas, é tá bom? Você acabou com a minha. Com a minha eu tava subindo aos pouquinhos ali, entendeu? Aí agora vinha a baixa. Mais Desculpa. uma vez. Ah, mas muito feliz que você me colocou. <risos> não, tudo esse bem. É tá... ah. Beleza. <risos> Gil, eu não preciso nem falar né, o, quanto, o, quanto é vali... o quanto foi válido. Né? Eu acho que vocês que chegaram nesse momento do jogo, eu acho que vocês já tiveram uma trajetória para se orgulhar. Não é fácil chegar no, no F8 do jogo. É, muita coisa rola, muita, muitas, é, muitas estratégias e confabulações. E sobreviver até esse momento... É, diz muito de jogadores que se dedicam e que se esforçam, enfim, que fazem o jogo valer a pena e ser é tão legal de jogar. Então, obrigado por ter vindo. Pessoas que ainda estão no jogo, façam uma reta final emocionante, maravilhosa. Façam a gente torcer cada vez mais por vocês, que agora é isso que a gente quer. A gente quer fazer uma final, a gente quer ver uma final que a gente olha os profissionalista e fala assim, cara, que legal... Vai ser uma final disputada. Todo mundo tem um jogo bonito para defender. Ainda dá tempo de fazer jogada, né, hoje Nossa, tem... você... Eu quero ficar na dúvida. Eu quero ver os três discursos e falar. e não sei, não sei em quem eu voto. Eu quero ver é. esse, essa final. Então caprichem que vocês todos, sim, sims, têm total condição de fazer isso. A gente está aqui na torcida por todos vocês. Vocês que acompanharam a gente até aqui, aquele beijo carinhoso de sempre. Espero que vocês continuem acompanhando o chá, agora cada vez mais na reta final. E a gente vai acompanhar juntinho o que vai acontecer nessa reta final de tortuga. Um beijo para vocês, gente. Até o próximo Chá com Alvinho. Tchau, tchau.